Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou fazer um vídeo de como eu edito as minhas fotos no Instagram. O meu tipo de edição mudou muito ao longo tempos e eu fiz vários vídeos para vocês sobre isso aqui no canal. E se vocês quiserem ver, vou deixar tudo na descrição. Mas o vídeo de hoje vai ser ligeiramente diferente porque vou só usar o meu telemóvel. Embora eu utilize um Lightroom, a maior parte das vezes, no meu computador, agora há uma forma muito simples de vocês fazerem este processo no um telemóvel, por isso vou vos ensinar por aqui também. Ok, o que é que vocês precisam? Primeiro, precisam de um telemóvel e a única coisa que vocês têm que fazer é clicar no primeiro link que está na descrição e isso vai abrir o meu blog e no meu blog vai ter um botão que se chama download, por isso vocês vão clicar lá e vão encontrar esta página no Google Drive e o que vocês vão fazer é carregar nestes três pontinhos na imagem e vão clicar em transferir. Isso vai fazer, vai transferir este vestirinho para o vosso telemóvel, vocês podem ir à vossa pasta de transferências na galeria e carregar na vossa foto e depois no botão partilhar podem ir ao Lightroom diretamente e ele aciona esta foto ao vosso, ao vosso Lightroom. O que vocês podem fazer é ir diretamente ao Lightroom, carregar no primeiro botão que está lá em baixo, em azul, que é uma imagem com um mais, carregar na imagem que vocês querem importar. Neste caso, eu vou buscar pela minha pasta. Eu vou procurar aqui a minha pasta de download e vou carregar aqui no preset de Maria e carregar em adicionar. Agora vamos a tudo. E temos aqui esta imagem e o que vamos fazer é carregar os três pontinhos carregar os três pontinhos que estão lá em cima e vamos copiar configurações. Vamos deixar então o perfil de cor, luz, cor, efeitos, de detalhe e ótica. Só esses e não clicamos em ferramentas nem em geometria. Por isso vamos carregar no visto e diz configurações de piadas. Perfeito. E o que vamos fazer é carregar novamente na imagem com o mais, que é o primeiro botão, em baixo. E vamos escolher uma foto que não foi editada, por isso eu vou aqui à minha câmara e vou tentar escolher uma foto, por exemplo, essa foto do gelado que eu comi ontem, vou carregar nela e vai aparecer aqui, por isso vamos carregar nela e vamos carregar outra vez uns três pontinhos em cima, vamos carregar em colar configurações e já está. E este é só o primeiro passo, por isso não fechem este vídeo porque ainda há mais para vos dizer, ok, Isso vai depender de muitas imagens e fotos que vocês possam ter, mas é possível que as coisas não funcionem também tão bem nas vossas fotos, ou por terem demasiados tons azuis, ou por terem demasiados tons uh, quentes. Por isso que vocês têm que ver sempre é na luz, exposição, contrastes, realces. Vocês têm que equilibrar na vossa foto para ficar algo assim. E outra coisa é também a temperatura e a matiz. Há, em, há algumas fotos que vocês não vão gostar tanto de ver a cor quente, por terem demasiadas cores quentes. por isso que vocês têm que fazer é colocar mais nos tons azulados. Como essa foto já tem alguns tons azulados, não fica tão bem e é por isso que eu coloquei assim. A próxima coisa que eu faço é clicar esta foto, carregar no penúltimo botão lá em cima, que é o de partilhar e vou salvar no meu dispositivo. Okay. O que vamos fazer agora é abrir o nosso querido Base Call Cam. No Base Call Cam é só clicar no mais preto, lá em baixo, e vamos a mais pastas e vamos clicar na última foto que nos aparece aqui e vamos ter então o nosso gelado. Como vocês estão a ver, o gelado está bastante diferente da foto original, mas ainda há uma coisa que não é bem o meu tipo de edição e vamos aqui às minhas receitas e eu vou carregar e eu tenho aqui vários vários tipos de presetes de acordo com o que já cá sei. de acordo com o que fica melhor para o tipo de foto, para o tipo de luminosidade, para o tipo de exposição, para o tipo de tom e há várias fotos, que vocês podem nem acreditar, mas esta foto, esta segunda receita que eu tenho aqui, que fica tudo muito azul, funciona super bem para fotos com mais com cores mais quentes e funciona mesmo bem, aí parece loucura total, mas acredito que funciona por isso, há vários tipos de presets que eu criei de acordo com as várias fotos que possa ter por isso, o que eu tenho usado imenso é o efeito AL3 como vocês estão a ver aqui, está na primeira receita, na segunda, na terceira aqui já tenho o HB1 só para o caso funcionar melhor o HB1 outra vez e o P5, o P5 foi a minha loucura durante anos, anos, anos se calhar, e eu gravei um tamanho porque é absolutamente perfeito, adoro, adoro, adoro. Agora, eu acho que o AL3 dá um toque super querido às minhas fotos, que eu adoro, por isso para a edição que eu faço mais qualquer, Cam, a única coisa que eu vos posso dizer é que eu uso 99% das vezes, o efeito AL3, isso podem ter certeza absoluta, e a única coisa que eu faço nele, nós vamos aqui ao segundo botão lá em baixo nas ferramentas, e a única coisa que eu faço com ele são ligeiras mudanças na, na exposição e uma ligeira mudança na cor que já vos vou mostrar, por isso na exposição tem aqui menos 0.5 que é quase nada, mas faz diferença. No contraste tenho 1.3, para dar um bocadinho mais contraste às minhas cores. Agora na nitidez eu uso 3 pontos vou após 3.0, não é ridículo. 3.0 e o que é que isto faz? Exatamente o que diz, torna a imagem mais nítida nas partes focadas. Depois na claridade não uso nada, na saturação também não. Agora na tonalidade, isto aqui vai depender muito. Gosto mais Neste tipo de fotos que tem brancos e quer que seja mesmo branco, eu ponho no zero para dar um bocadinho mais de branco aos brancos, porque se eu colocasse no 12, vocês estão a ver que perde aqui um bocadinho de luz, mas se eu colocar no zero fica com a luz necessária para esta foto, por isso a única coisa que me dava... Nesse efeito, nesta receita, uh, para esta foto seria colocar os brancos brancos porque neste caso dá, mas se fosse uma foto minha com uma paisagem atrás colocava até no mais 12, mais 6, depende ficaria mais realista e mais natural, mas para esta foto preciso mesmo que os brancos fiquem brancos para dar um ar delicioso à fotografia e ao meu geladinho. Os equilibrios dos brancos eu fiz mais ou menos o que fiz no Lightroom, mas adicionei mais para intensificar essa ideia de um bocadinho mais de tons quentes um bocadinho mais de rosinhas, que vocês sabem que saem nas minhas fotos. Na tonalidade de pele, isto é mais para mudar a tonalidade dos laranjas e dos vermelhos, vocês vão ver. Se eu colocar menos 6 e mais 6, vocês conseguem ver a diferença. No menos 6 tem. Os vermelhos são um bocadinho mais vivos e se colocar mais 6 fica tudo mais alaranjado. Vocês têm que ter cuidado com esta ferramenta para pele, mas para esta foto depende do vosso gosto. A seguir, vinhete. Eu ponho só ligeiramente e depende das fotos. Se for uma foto minha com uma paisagem e não coloque, se for uma foto de retrato, só uma retrato de mil, a Ciorno e neste caso, neste tipo de fotos com objetos também de Ciorno, fica mesmo muito bem. Depende muito do que vocês estão a sentir no momento, por isso guiem-se por vocês. Esqueçam o que eu estou aqui a dizer, isto é só dicas para o meu por isso, depois vocês retirem o que quiserem neste vídeo e façam o vosso próprio vídeo, porque sei que é incrível. No verão eu adoro adicionar um riquinho de verão, não muito porque vocês estão a ver que um é assim, uma coisa ligeira, mas se adicionar mais doce, que querendo. É, Jesus, os clientes não é preciso dar, por isso vou pôr um. Um lá está perfeito, dá assim, aquele toquezinho. Assim. E isso foi tirado muito além da por isso estou muito orgulhosa, está então é muito gira. ok depois, vamos dizer, não uso, divida em tonalidades, coloque só um roxinho a 1.9, vou pôr 2, a não ser estúpido para vocês. Ok, um 2 na matiz de sombras e no, nos realces, não utilizo. Uh, na mudo, não utilizo, como vocês estão a ver, e agora no HSL, eu mudo ligeiramente só. No vermelho, esqueçam que está 0.1, mas foi sem querer certeza. No laranja, só reduzo um bocadinho no rio, que é o primeiro, a primeira barrinha. E no amarelo adiciono a luminosidade toda no 6 para dar um bocadinho mais de luz aos meus amarelos. Nos verdes não faço nada e não nisso, que não significa nada. E no azul, só ligeiramente. Mas isto vai depender muito das vossas fotos. Por exemplo, esta foto já tem aquele azul esverdeado que nós gostamos de ver, por isso não precisamos de forçar. Mas se quiséssemos forçar, vocês estão a ver, assim já está super verde e a verça pode não é necessário. Mas quando eu tenho um azul deste género, por exemplo, quando temos um deste género eu coloco o rio quase todo para, para a esquerda para dar uma espécie desta cor, vocês estão a ver assim, se eu puder zero. por isso vai depender muito do tipo de foto que vocês saem como sempre, e no roxo também não faço grande coisa, por isso é isto que eu faço para as minhas fotos e elas ficam assim com este efeito com uns dois giros e uns tons rosa e só isso. Descarreguem o preset se vocês quiserem usar, quiserem mexer com o, meu, com o meu tipo de edição, mas tenham atenção que isto é o meu feed e vocês de certeza conseguem encontrar e fazer e criar um ainda mais bonito, por isso não se guia muito por ninguém, e se pelo que estão a sentir no momento, vocês se forem ao meu feed têm Dark feed durante 2, 3 anos uh, e foi mudando, foi ficando um dark feed mais azulado, um dark feed com mais vermelho, um dark feed mais, com tons mais quentes e depois foi ligeiramente mudando para o feed que está agora. Nada me diz que daqui a um dia eu não queira mudar outra vez para um dark feed, mas neste momento estou contente com o que tenho. Vamos ver o que é que vai acontecer agora também com a época natalícia. Pode ser que qualquer coisa e me apeteça fazer um feed com tons avermelhados só. Por isso, fiquem para ver que eu também estou ansiosa para ver o que é que vai acontecer no meu feed para o futuro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vamos nos no próximo.